só mandar para uns grupos que ficaram de entrar também. Meu WhatsApp está uma loucura. Ah, tá, imagina. Já... É. É. A gente já está ao vivo aqui no canal do Barão de Tararé com a professora Roseli Fígaro e o professor Ricardo Antunes. É... A gente conversa um pouquinho antes, que vai chegando a audiência... Vamos dar só uns três minutinhos para chegando a audiência, a gente vai trocando ideia aqui nós três neste intervalo é, e aí a gente já começa. Como vocês estão bem? Como vocês estão passando essa quarentena? Ah, eu estou trabalhando bastante, Ana. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua iniciativa, a iniciativa do Barão. É fantástico estar aqui conversando com o Ricardo Antunes, essa pessoa que a gente respeita muito, lê tudo, e, enfim, tem colaborado com a nossa compreensão das coisas do mundo há muito tempo. É, então, é um prazer imenso. E essa quarentena, ela tem sido vivida por mim, assim... Primeiro, eu estou trabalhando muito, continuo dando aula, enfim, fazendo as coisas domésticas também, né? a vida doméstica continua, eu e meu companheiro dividimos aqui as coisas, e muito impactada né? pela situação das, da população brasileira, dos mais pobres, sobretudo, né? os, os dados sobre as mortes, os dados oficiais já são alarmantes. É, imagine os dados reais, não é verdade? Então, a gente está muito preocupado com essa situação toda de incerteza, de insegurança e de uma situação futura bastante, é, vamos dizer, insólita, né? Bastante insólita. Mas, por outro lado, com mil possibilidades. Vamos ver, isso cabe a nós, né? Isso cabe a nós. Como que está nessa quarentena? Em primeiro, obrigado pelo convite, né? é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer encontrar também a Roseli, tenho que lembrar aqui nesta, nesta sessão que nós estamos fazendo esse debate, provavelmente por conta da nossa querida professora Bacega, que foi quem pela primeira vez me convidou, não me lembro quantas décadas atrás, é melhor nem falar, para pela primeira vez ia a ECA fazer uma atividade, foi a partir daí, isso deve ter sido nos anos 90, se não antes, mas anos 90, e a partir daí nós passamos a ter um convívio muito forte com a Bacega, com a Roseli, com esse grupo da ECA, que é tão importante, é certamente o mais qualificado grupo que estuda o mundo do trabalho na esfera da comunicação, que, em geral, é um espaço que não trata, é como se o tema da comunicação né, fosse uma coisa universal para todos, do mesmo modo, e não é. Tem uma dimensão muito importante com relação ao trabalho, assim como a comunicação é vital para o capital, e nós estamos vendo para as direitas, né, como elas estão mostrando uma competência, por certo, desleal e completamente desprovida de ética, mas usam a comunicação com né, um robôs e com um maquinário que faz com que esses absurdos todos venham ocorrendo. Então, é um momento importante, não é fácil, né, eu também estou só aqui na minha casa, minha companheira Cláudia Nogueira, que é pesquisadora, professora, mora em São Paulo, tem uma filha especial, que é uma princesinha que, tem, que merece um carinho muito, muito, muito delicado, né? Então, nós falamos há 40 e tantos dias, 50 dias, a nossa falha é virtual também. Essa é a tragédia que estamos vivendo. Eu tenho certeza que se é um, em dezembro nós estivéssemos nessa sessão, em dezembro, e um de nós falasse que o mundo ia paralisar em março e não íamos conseguir sair de nossas casas, a gente ia ser mandado para um psiquiatra, tá certo? se não para, um, para algum para um hospital de emergência psiquiátrica. Entende? E essa é a tragédia que é brutal, nós vamos tratar disso aqui, muitas tragédias com o mundo do trabalho, mas nos obriga a pensar que mundo nós queremos. Que mundo nós queremos. Chega de, de, de tentar cozinhar esse mundo trágico e desse tipo. Que mundo a humanidade quer. São nesses momentos cruciais que as questões fundamentais podem aflorar. Exatamente. Então, já que você já me deu o gancho, professor, eu gostaria de agradecer muitíssimo vocês dois, vocês que tem uma particularidade, me ajudaram muito na minha dissertação de mestrado, foram a Roseli, minha orientadora, também fiz aula com o professor Ricardo Antunes, e me ajudaram a chegar num conceito de redação virtual, que hoje a gente vê explodindo por aí, redação remota dos jornalistas, e a gente conseguiu chegar nesse resultado na dissertação, e é para debater esse mundo do trabalho que nós teremos pós-pandemia, os desafios para a humanidade que a gente convidou vocês dois para falar sobre esse tema com a gente. Então, eu vou abrir agora para a professora Roseli e, na sequência, para o professor Ricardo Antunes para fazer as suas explanações iniciais. Com a palavra, então, a professora Roseli. Seu microfone está desligado, Roseli, deixa eu só ligar aqui e pedir para o... Deixa, pronto. Pronto. Queria agradecer novamente, então, esse convite, a possibilidade de falar para as pessoas uh, temas que nós temos estudado e também uh, falar da nossa experiência nos dedicando a essa questão da comunicação no mundo do trabalho. Eu queria começar a fazer um pequeno contexto... E aí, Ana, você, por favor, controla o nosso tempo, né, e também uh, para que as pessoas possam depois fazer perguntas e tudo mais. Então, eu queria começar uh, com uma, uma frase que é muito, muito repetida por todas as forças políticas, né, a questão da crise econômica, não é? Ah, crise econômica, crise econômica, mas... Qual é a origem dela, da crise econômica? Né? É... Os economistas esses que defendem os bancos e as grandes fortunas, né? também chamados da escola neoliberal e outros acoplados a, a, essas, a essas tendências, afirmam que a crise é culpa de um Estado gastão que desperdiça dinheiro e tem corrupção. Muito bem. Uh, mas, no capitalismo, qual Estado não tem essa marca? Então, nós temos que pensar que a questão é outra, não é? que a questão é outra, é de se pensar também o que é o Estado. É uma pergunta, mas o que é o Estado? Que Estado é esse que, então, tem essas características, não é, no capitalismo? Então, o Estado é uma forma de institucionalizar o poder da classe hegemônica, da classe dominante. E a democracia, não é essa que nós tanto louvamos, cantamos e defendemos, é uma forma de governo liberal que regula a ordem do Estado para que setores não pertencentes às classes dominantes, sobretudo às classes médias, possam participar da política de maneira regulada ao modelo normativo da democracia liberal, ou seja, por meio do voto, com certa liberdade de imprensa e de expressão. Não é? No entanto, amplas camadas das classes mais pobres não têm acesso a essa participação. E se o têm, é de uma maneira muito controlada por instrumentos como a propaganda, a falta de escolaridade, a permanência em uma situação cultural e em é, condições é, de vida muito precárias, em situação de moradia, saúde e trabalho muito precárias, que jogam essas parcelas da população, essas classes populares, num abismo total. É? Ah, ah, e certos direitos... Parecem a elas como benesses, como dádivas de um todo poderoso muito bom, não é? quando nada mais se trata do que direitos. Então, em países como o nosso, a democracia é muito instável, porque a base socioeconômica que tem interesse nela é pequena, e, portanto, a democracia fica a deriva também de fatores econômicos e políticos externos. Né? a deriva dos interesses geopolíticos de outros estados mais poderosos. Então, estamos vivendo esse momento. Né? A partir de 2014, o que nós assistimos, então, no nosso país, foi exatamente isso, né? desses dois movimentos, interno e externo. Né? Então, em países como o nosso, nós temos uma instabilidade muito grande, não é? O, o tempo todo. Então, tudo isso é, que eu estou aqui contextualizando é para dizer, é para falar que a crise que nós estamos vivendo a partir de 2014 não é uma crise de gestão, não é uma crise de malfeitos, como gostam muitos de dizer. Ela faz parte de uma crise mais geral, de ciclos mais curtos do capitalismo. É uma crise que tem jogado bilhões de pessoas na pobreza, mas tem criado alguns multibilionários. É claro, eu estou aqui simplificando muito, mas esse movimento, hoje mesmo, se vocês lerem os jornais, nós temos né, mais um multimilionário aí do Zoom, né, é, graças à crise... Essas empresas de plataforma estão, de fato, ganhando muito dinheiro, não é? Então, são esses multibilionários que interessam ao capital. Eles, são, eles estão ganhando muito porque atuam comandando não é, a instalação de determinados usos das mudanças que vêm ocorrendo nos meios de produção, sobretudo nas últimas duas décadas. Então, nós tivemos profundas mudanças nos meios de produção, e esses usos estão beneficiando, sobretudo, a alguns grupos, a alguns uh, empresários, a alguns multimilionários. Né? Então, esses uh, capitalistas multimilionários, eles não estão em crise. A crise não é para eles, né? Os Estados nacionais e os organismos multilaterais de regulação internacional, internacionais também protegem essas fortunas, não é verdade? Nós percebemos toda a dificuldade de organismos multilaterais internacionais apoiarem, ajudarem situações como essa que nós estamos vivendo agora, mas nós não vemos dificuldades nos organismos como a OMS, por exemplo, né? a, a OMC, desculpa, é, em proteger os interesses de certos setores econômicos, na é verdade. Então, mesmo na situação de catástrofe para a saúde pública, como nós estamos vivendo, os governos, e o brasileiro é o primeiro na fila dessa situação, estão preocupados com essas fortunas e com o sistema financeiro. Não estão preocupados, de fato, com o povo brasileiro, com os mais pobres. não é? As medidas que são tomadas são medidas paliativas e medidas de curto fôlego, que não ajudam, de fato, a situação da melhoria da condição de vida e de saúde, da defesa da vida das pessoas. Né? Então, desse modo, a crise da pandemia do Covid-19 encontrou uma população depoperada pelo desemprego, pelo trabalho informal, pelo fim dos direitos trabalhistas. Assim, a crise econômica profunda a crise política e a crise política profunda ainda mais a crise econômica. Hoje, por exemplo, ontem nós vimos o IBGE tratando dos últimos dados sobre a questão do desemprego. Então, nós temos no país, segundo o IBGE, 12,9 milhões de desempregados, 36,8 milhões de trabalhadores na informalidade e 27,3,6 milhões de trabalhadores subutilizados. Olha só a categoria, subutilizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que pessoas que estão procurando emprego nesses últimos 30 dias, pessoas que querem trabalhar e que querem trabalhar mais horas do que trabalham. Somando esses números todos, nós temos 72,3 milhões de brasileiros, não é? Jogados no desalento, sem recursos, sem futuro com relação ao emprego. É? então nós entramos nessa situação do covid não com o um antecedente de mares calmos não é? mas em plena crise do capitalismo em mais um ciclo de instalação de uma nova de novos meios de produção numa reestruturação produtiva muito profunda não é? em que a marca do desemprego e do desalento das da maioria das populações, é uma regra, não é? e o discurso neoliberal dizendo que nós temos que diminuir o Estado e que essas pessoas têm que se empoderar de si próprias e fazer a gestão de si, ou seja, vire-se. É? é a política é, e é a aplicação de uma, de uma mentalidade que diz que só, não é? só os mais fortes prevalecerão, isso é uma... Uma, uma tendência que já vigiu no início do século XX, final do século XIX, que continua nessa mentalidade de que, então, essa disputa pela vida, pelos recursos, é uma escalada em que é, só os mais fortes, só os melhores é que sobrevivem, aqueles que não sobrevivem não deveriam mesmo sobreviver. Então, tudo bem queimar 72 milhões de pessoas, de seres humanos, não, é? não faz a menor diferença para esses multimilionários e para esses cães de guarda, não é? desses multimilionários, porque é isso que acaba sendo, não é? que acabam sendo é esse o papel que essas forças políticas acabam jogando. Então, é, tudo isso que eu estou dizendo é, é para chegar em uma, uma uma uma afirmação aqui que o capitalismo não vai resolver os problemas des, nossos nossos problemas não vai resolver os problemas de 72 milhões de brasileiros e dos bilhões de seres humanos no mundo, né? essa gente toda, essa população toda, é que precisa resolver o seu próprio problema, precisa pegar o seu destino com as suas mãos. Não é? e há um antigo lema uh, que, está, que hoje é ainda mais necessário. Não é? E nessa véspera de Dia dos Trabalhadores, então eu quero dizer, trabalhadores de todo o mundo, univos. É esse, é esse o lema. É esse o momento, não é? E esse lema, ele nunca foi tão verdadeiro e tão necessário como nesse momento, porque nós, além de uma população depauperada, é uma população que está morrendo no mundo todo, não é? E eu estou dizendo tudo isso porque o que, que isso tem a ver com comunicação? Com comunicação? Então, eu quis montar esse cenário para vocês, que certamente o Ricardo vai explorar com muito mais é, fidelidade e, e grandeza, não é, é para chegar a dizer para vocês que a comunicação tem tudo a ver com isso, porque as mudanças que nós estamos passando nessas últimas décadas são mudanças, sobretudo, na base sociotécnica. Os meios de produção mudaram, e eles mudaram porque usam fatores na sua concepção, no seu modo de funcionamento, no seu modo de emprego, que dizem respeito às tecnologias de informação e de comunicação. a processos comunicacionais muito mais é, Uh, vamos dizer assim, aprofundados, desenvolvidos, especializados do que os tradicionais, porque o trabalho sempre precisou da comunicação. Não é? A comunica comunicação e trabalho fazem parte da constituição do ser humano, daquilo que a gente chama de ontologia do ser social. Se constitui o ser humano, é impossível trabalhar sem o outro, trabalhar sem a interação. O primeiro instrumento do ser humano, ele precisou da comunicação, porque além de ser um instrumento, uma materialidade, ele é também um conceito. né E como conceito e como ideia, ele nasce dessa interação. Então, tem aí a comunicação. Mas isso é do ponto de vista mais amplo, filosófico. Eu quero me pautar hoje para tratar, então, que... Essas mudanças que se deram no mundo do trabalho, na base dos meios de produção, são, sobretudo, mudanças advindas dessas novas tecnologias de informação e comunicação que demandam processos comunicacionais é, muito mais sofisticados, não é? e que envolvem um conjunto de expertise, um conjunto de práticas diferentes daquelas que, Vivíamos, vivemos até os anos 80 do século XX, uh, por exemplo. Não é? É, então, se nós formos pensar uh, nos radares, na internet, uh, nos cabos, nos celulares, nos sistemas inteligentes, não é? nos sistemas eletrônicos digitais, todos, todos esses instrumentos que agora nos colocam em conexão que nós estamos agora, que eu estou falando para vocês na minha casa, todos esses sistemas que nos colocam em conexão são parte do que eu estou falando, então, desses novos meios. E esses meios, para serem criados, eles também instituíram mudanças não é? no processo do trabalho, vamos dizer, de uma materialidade outra que diz respeito a não é, uma base material vinculada aos minérios, às terras especiais, a vidros, a plásticos, a cabos, a fios, que tem todo uma, um conjunto de trabalhadores que nós não podemos pensar que esses trabalhadores não existem mais. Não é? Eles estão aí. Eles estão super explorados. Eles são explorados para coleta desse material, para produção desse material e se e usam ou são relegados do uso depois desses produtos também produzidos por esses mesmos trabalhadores, né? Então nós temos toda uma camada de trabalhadores braçais, técnicos, especialistas, é, envolvidos com esse com a produção é, tanto da base material quanto desses produtos novos, né, desses meios novos que nós estamos chamando aqui de dessa tecnologia de informação e de comunicação. É, e também eu quero dizer que esses meios eles geram além deles próprios, além dessa possibilidade da nossa conexão, de nós falarmos, eles geram novos processos de gestão dos negócios, da própria base instituída, da base industrial, da base das empresas. Não é? Então, nós temos é, toda uma conexão entre clientes, fornecedores e trabalhadores, permitido pelo avanço dessas mesmas tecnologias. Então, as plantas das empresas, elas também se alteraram muito, devido a esses novos equipamentos, a essas novas práticas, a essas diferentes possibilidades que a comunicação traz, então, para a gestão do próprio negócio tá certo? Então vejam as instâncias diferenciadas em que a comunicação está aí presente, não só nessa nossa interação humana necessária para o trabalho, mas hoje na configuração diferenciada de como se dá a relação mesmo do próprio negócio, da instituição, da empresa, do negócio e da sua relação com os seus chamados, né, que o pessoal gosta de chamar, de diferentes públicos, está certo? Então, é, nós temos transações diferenciadas, não é? é a partir dessas, dessas... da instituição desses modelos. Né? Então, uma montadora uh, metalúrgica hoje não trabalha como trabalhou nos anos 80, 90. No momento mesmo em que eu fazia minha pesquisa com os trabalhadores metalúrgicos, já se implantava isso. Já se implantava esse novo modelo de gestão, de compra, de, de suprimentos da, de, de matérias-primas para o exercício da, da função ali, para a linha de produção, a reestruturação da linha de produção em novas, novas, novos desenhos. É? novas configurações, de relações diferentes entre trabalhadores, chamando-se de clientes, de colaboradores, instituindo uma gestão de si para pensar-se como o dono do negócio, é? instituindo toda uma lógica também. É, gestionária no, na, na própria concepção do trabalhador de si e do seu trabalho não é? entrando no cerne vamos dizer assim da subjetividade como diz o professor Ricardo Antunes e capturando essa subjetividade também para a lógica produtiva para pro, o pro, pro processo de organização do trabalho e sobretudo do controle do trabalho não é? e dos trabalhadores então, o que nós temos, além disso que nós vimos já acontecendo nos anos 90, com o aprofundamento, com o maior desenvolvimento desses meios de produção, nós temos também empresas de novo, de novo tipo. Não é? Nós temos empresas que usam a comunicação humana. Não tem outro, outro, outro negócio. Não é? O negócio dela é isso, ela mantém toda uma base, uma estrutura tecnológica, toda uma estrutura jurídica e política para se manter e se preservar, mas o negócio dela se dá, se efetiva pela captura das relações de comunicação. Então, se nós formos pensar, qual é o negócio do Uber? O Uber... É uma empresa de automóveis, de, de transporte, de aluguel de carro? Não. Qual é o negócio do Airbnb? Ele tem imóveis, ele aluga, é dono de imóveis? Não, também não. Qual é o negócio da Amazon? Amazon a Amazon, é, ela produz algum produto? Ela é um shopping center? Não, não é? É verdade. Qual é o negócio dela? Qual é o negócio do Facebook? Qual é o negócio do Twitter, do WhatsApp? Esse mais, esses três mais vinculados à, à questão da, das interações comunicacionais mesmo. Então, a base do negócio, a lógica organizativa, a base do negócio dessas empresas todas, conta com a conexão e com a interação comunicacional entre as pessoas. Elas capturam essa interação não é? para fazer o seu negócio. E o resultado dessa captura gera o produto. Não o transporte, não o imóvel, não o pacote que você vai receber em casa, não, mas o seu, as suas informações, os seus dados. Esse é o produto que elas produzem e depois vão trabalhar nisso. E para ter esse produto, ela também gera um conjunto de trabalhadores mal pagos, um conjunto de trabalhadores jogados no desalento, na informalidade, né? os trabalhadores do clique, como nós chamamos, né? Que não tem nenhum reconhecimento, são invisíveis, é como se eles não existissem. A cada clique que você dá numa foto, num, num, num link, nós temos por trás disso uma, uma montanha de gente trabalhando e que não é reconhecida, que não tem direitos. E que o capitalismo diz que essas pessoas não servem, não existem, não, não são. Né? Não, tem, não são empreendedores. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que é, essas mudanças no, no, nos meios de produção, essas mudanças nas relações é, de comunicação no mundo do trabalho trazem profundas mudanças também na sociedade. Né? Uma confusão ideológica muito grande também não é? Nós é, tivemos até, e temos ainda, não é, é, declarações muito problemáticas, no meu modo de ver, de intelectuais importantes, dizendo que o trabalho não é uma questão fundamental para a compreensão da sociedade contemporânea. Não é? O Domênico de Massi, o Habermas, em, em campos diferentes, mas... Né? Dizendo isso, que o fim do trabalho, o trabalho... Não, ora, essas ideias elas trouxeram, com todo respeito aos seus interlocutores e tudo mais, mas elas trouxeram uma confusão muito grande na seara do movimento político que luta pela emancipação, trouxeram muita confusão, não é? Então, nós precisamos ter clareza do, da importância do trabalho, de como o trabalho hoje é capturado, não é? como a comunicação é, um, vamos dizer assim, é a palavra-chave na luta pelos direitos, pela emancipação, não é? E nós não podemos, então, perder de perspectiva que o trabalho é o organizador social, fundamental, estruturador da vida do ser humano. A atividade humana de trabalho. Não estou falando só do trabalho explorado, do trabalho alienado, estou falando do trabalho para o ser humano. Não é? é? Muito mais amplo. E é, eu também quero, quero dizer que, então... É, Além desses, desses pensadores que falam no fim do trabalho, para entender a sociedade, outros também, outros teóricos muito bem intencionados também falam da importância de compreensão holística da, do mundo, é, da sustentabilidade, da diversidade, mas deixam as questões de classe fora dessa relevância. Não né? E isso também é, traz uma confusão muito grande para o campo progressista, para o campo é, que luta por, por direitos. Roseli, vou concluindo, Eu acho que tá, você está dando, tá dando até o gancho para o Antunes entrar aqui, para a gente Sim. depois se para as perguntas. Isso, eu já vou concluir mesmo, você está falando certo. Então, eu quero uh, dizer que nós não podemos perder de perspectiva que uh, precisamos compreender o mundo, precisamos compreender muito bem o que está acontecendo, precisamos ter clareza de que uh, o eixo da defesa dos direitos da emancipação humana se dão em torno de comunicação e trabalho, e que nós precisamos é, atuar fortemente no sentido, agora, não só do trabalho, do emprego, mas da vida, não é? porque o que está em jogo para o futuro com pandemia, sem pandemia, no fim da pandemia, é como a vida será regulada. Se nós vamos permitir que essas empresas todas que estão fazendo essas fortunas, nesse momento da desgraça da maioria da população, com a desgraça da maioria da população, se essas empresas terão o direito de continuar entrando na nossa casa sem nenhuma regulamentação, sem pagar nenhum tostão para isso para ninguém. É? Se nós vamos permitir ainda que grupos, não é? a legislação, o, aí eu chamo os poderes é? judiciário e legislativo, vão continuar fazendo a cara de, de, de avestruz e colocando a cara dentro da terra, para não enxergar tudo que essas empresas, esses grupos estão fazendo em torno da desinformação, da apelação, não da fake news, mas isso é de crime de crime contra as pessoas, contra a civilidade. É? Então, eu acho que, de fato, nós chegamos num momento em que existem todas as condições. Do ponto de vista da infraestrutura, nós nunca fomos tão mundializados, nós nunca fomos é, tão é, conectados, não é? e a nossa a situação... Da maioria da população do mundo nunca foi tão crítica, não é? mas nós precisamos de forças políticas com clareza é? para tomar então, medidas é, de interesse para a maioria da população e essa população poder, possa se engajar em, em formas de sua emancipação. Então, do meu ponto de vista, nós precisamos entender esses processos comunicacionais. Nós precisamos entender por que esse trabalhador que está lá passando fome, desempregado, correndo o risco de morrer, sai à rua e aplaude esse sujeito que dizem que é presidente da República. Não é? Por quê? O que é está que acontecendo? Né? O que, é que nós não soubemos dizer a ele? O que ele não conseguiu ver? Não é? Então, era isso, e estou aberta para o debate, me desculpe, Ana, se eu extrapolei demais o tempo aí. Tá Mas, muito... ali, a gente sabe que, que a gente vai falando, e é um tema muito importante, queria muito agradecer você, antes de passar a palavra para o professor Ricardo Antunes, eu queria também agradecer a outras entidades que estão, public... estão transmitindo também o debate, em suas redes, no Facebook, o próprio Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, a Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o, Bar, o Barão de Tararé de São Paulo, a Frente Brasil Popular, tem é, os Jornalistas Livres, então também contamos e agradecemos com a transição desse, de, desses arranjos, desse, dessas entidades, e agradecemos muito quem está nos assistindo a esse tema muito importante para o futuro da humanidade. Então, eu queria passar agora, pedir também para que quem tenha é, questões, colocar aqui no nosso chat do YouTube, do canal do Barão, que depois os professores vão responder. E queria passar agora a palavra para o Ricardo Antunes, que é, escreveu, entre suas obras, muito, todas muito importantes, que a gente lê todas, mas Adeus ao Trabalho, que é o tema que a Roseli falou, e O Privilégio da Servidão, também, que já dentro desse contexto dessas empresas. Professor, com você, a bola está contigo. Obrigado, nós já tínhamos saudado, quando estávamos fazendo o esquentamento aqui, boa tarde a todos, a todas, a minha amiga a professora Roseli, né? Bom, o, o, o nosso tempo é pequeno, eu vou pedir que você também me ajude avisando aqui, tá certo? Para eu poder é, não, não passar muito do tempo, para a gente poder ter um bom debate, né? o futuro do trabalho no Brasil pós-coronavírus. A primeira ideia, e a gente consegue fazer, e claro, eu não vou repetir muitas coisas que, importantes que a Roseli já falou, para a gente poder levantar outros pontos e depois fazer uma discussão ampla. Né? O momento que nós estamos vivendo é um dos raros momentos da humanidade se nós formos imaginar a gripe espanhola de 1918, ou seja, 102 anos depois daquela tragédia, nós estamos de frente a uma situação mundial brutal. Brutal. Nós estamos numa, num momento da história em que a única coisa certa é a imprevisibilidade. Né? Tudo que é sólido, disse um gênio do pensamento ocidental, tudo que é sólido está desmanchando. E pobre de quem imaginar que não está desmanchando, por que não? Porque tudo é desmanchado. Mas tudo pode também se tornar mais pétreo e mais férreo. É, o segundo ponto que é importante é que esta pandemia do coronavírus não é um fenômeno biológico natural, irreversível, e que acontece em alguns momentos da história. Antes fosse, mas não é. Nós estamos vivendo o período mais letal do sistema de metabolismo antissocial do capital. Ele é imperioso. Ou, quer dizer, agora é aquela hora daquela música da Vanderleia, sabe? Senhor juiz, fale agora, entende? Senhor juiz, fale agora. Né? É o um momento de letalidade da humanidade. né? Por quê? porque o capitalismo é um sistema de metabolismo, e eu estou dizendo antissocial, né? é, é, letal. Ele é, tá certo? ao mesmo tempo, um sistema expansionista. O, a, a Roseli nos lembrava que, em plena pandemia, as plataformas estão criando o admirável mundo do saque no vilipêndio. É isso. Não tem. Né? Se pode trabalhar... Se os trabalhadores e as trabalhadoras podem trabalhar no mundo digital, então a roda não para. É um moinho satânico, o Karl tem uma metáfora que é verdadeiramente espetacular. É um moinho satânico, ele funciona, tá certo? O vento vem, empurra para um lado ou outro, mas ele vai. É um sistema expansionista e é um sistema do limite incontrolável, o que o torna o mais letal, o mais destrutivo de todos os modos de produção da história da humanidade. E a pandemia, nós não somos especialistas, nós não, mas se nós formos estudar infectologistas, a ciência qualificada, há anos que vem está sendo indicado que a destruição da humanidade, a destruição da natureza, a destruição dos alimentos, a ideia você está contaminado, nós utilizamos agrotóxicos agrotóxicos, o ar todo poluído, que tudo isso acaba tendo como consequência né, uma devastação da vida humana. E quando um vírus deste vem né, e torna uma pandemia, ele devasta o sistema de saúde que está abandonado. O mais rico país do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, não tem um serviço público de saúde. O Trump... Tá certo, estava desmontando, tinha desmontado já no seu primeiro, no seu primeiro período. Né? O, o Obama quer uma parte imensa da população trabalhadora norte-americana, incluída a imigrante, não tem sistema de saúde. Não tinha, tentou se estruturar e foi, e foi, digamos assim, arrebentado. A tal ponto que os Estados Unidos não tinham como testar a sua população. Eu não estou falando de um país pobre, da África ou da Ásia, nós estamos falando dos Estados Unidos da América do Norte. Resultado, esse sistema, na sua letalidade, destrói a natureza, destrói o trabalho, destrói as, todos os elementos, digamos assim, de humanidade minimamente civilizatórios que foram conquistados, e ele se torna, através da pandemia, né, a fotografia da sua letalidade. E isto significa... E, se nós formos olhar na particularidade brasileira, o quadro é ainda mais profundo. Porque esta pandemia chega no Brasil num momento em que a nossa economia está devastada. Né? É, claro que essa devastação não é de hoje, mas não paira nenhuma dúvida que, nos últimos três, quatro anos, né, ela sofreu um processo brutal. Eu, por suposto, e nós todos aqui sabemos, que essa, nós temos problemas estruturais da economia desde a nossa condição, e não é por acaso que o país é o que é, da nossa condição colonial e escravista. Nosso Caio Prado nos ensinou, né, essa figura grandiosa do, da historiografia marxista brasileira, né, que o Brasil é um apêndice do sistema de acumulação primitiva na Europa. Né. As nossas burguesias são reprodutoras desse... Dessa, dessa, dessa dependência, dessa subordinação, o, o que as obriga a praticar um, um saque maior, porque elas têm que saquear, explorar a nossa classe trabalhadora numa dimensão vultosa, de modo que ela pegue parte do quinhão e a outra parte do quinhão vai para fora. Tá certo? O resultado disto não é? é que nós pegamos uma economia destroçada, não é? Com, em recessão, uma economia em que coloca trabalhadores e trabalhadoras, a cada ano, aos milhares no mundo do mercado, mas que vive uma recessão que vem se agravando há anos. Tá certo? E isso tem gerado uma, um destroçamento social brutal. A Roseli falou bastante disso, eu não vou precisar voltar. Mas o que dizer de um país... Tem quase 13 milhões de desempregados e mais o desemprego por desalento, porque é uma piada desemprego por desalento. É o desalento por desem... pelo desemprego, é outra coisa. Aliás, não existir isso. Porque é evidente, se eu estou dois anos procurando emprego e não tem emprego, eu sou louco se eu continuar procurando. É custoso, é penoso, é trabalhoso, é caro, é dispendioso procurar emprego. Eu tenho que ter dinheiro para condução, eu tenho que ter dinheiro para alimentação, eu tenho que ter dinheiro para vestir, uma roupagem mínima para tentar emprego. Resultado. Nós temos 40% da classe trabalhadora, né? Quar, quer dizer, e esses dados são pré, como a Roseli falou, pré é, pandemia. Porque agora a devastação é completa. Ontem. A Organização Internacional do Trabalho dizia que tem 1 bilhão e 600 bilhões, são mais trabalhadores do que isso, são mais trabalhadores e trabalhadoras. Vamos lembrar sempre da divisão sócio-sexual e racial do trabalho, tá certo? É isto, esta que é a riqueza do mundo do trabalho. Né? 1 bilhão, bilhão e 600 bilhões de trabalhadores e trabalhadoras no mercado informal que estão no desespero, no desespero famélico é o desespero famérico no mundo, incluindo os Estados Unidos, não é só no Sul. É evidente que no Sul do mundo o destroçamento é maior, até pela origem colonial, subordinada, que nós não temos tempo de tratar aqui. É? Mas que é, é parte da nossa ontogênese. Nós nascemos como países subordinados. E mesmo aquele rara exceção de um país colonial que rompeu com a condição de colônia e chegou ao topo do mundo, Estados Unidos, 26 milhões de norte-americanos, homens e mulheres, pediram até a semana passada, estavam entrando com 26 milhões de novos pedidos de seguro-desemprego. A previsão do desemprego nos Estados Unidos já começam a imaginar que possa chegar a 20% de taxa de desemprego. Entende? Então, no caso brasileiro, isso se agudiza com uma... Como é que você faz de uma pandemia para enfrentar perto de 40 milhões que estão na informalidade? Como é que você enfrenta 5 milhões, 5 milhões e 500 mil trabalhadores e trabalhadoras uberizados? Uber, Cabify, Rappi, iFood, Deliveroo. Né? A, a, a Roseli falou também disso. Como é que você faz... São trabalhadores ultra-explorados e trabalhadoras, mas que aparecem como prestadores de serviço. Alguns até, e eu compreendo isto, mas é preciso chamar a atenção, se viam como empreendedores quase empresários. Agora estão vendo. O empreendedorismo pobre, pequeno e médio empreendedorismo, agora está falido. Não tem recursos, não tem como sobreviver, não tem apoio estatal, não tem previdência, não tem seguro. Não é? E, evidentemente, que isso se agrava na concretude brasileira, porque nós estamos vivendo a pior crise política da história do Brasil, só comparável aos períodos mais tenebrosos da ditadura militar. Ninguém da nossa geração, da minha, da Roseli, das suas, são gerações diferenciadas. Ninguém das nossas gerações, então, não só da mim, podia imaginar que nós fôssemos chegar na situação atual. Nós temos né, um governo de tipo Lumpen, pois eu posso explicar, é uma provocação. É governo com hífen, governo hífen, de hífen, tipo hífen, Lumpen. Mas não precisa nem explicar, basta olhar a fotografia do. Né, do ser ambulante em si por si, um neoliberalismo que é primitivo. Veja, está curioso, todo dia a grande mídia, Globo e todos eles, coloca os neoliberais mais sofisticados pedindo auxílio para a classe trabalhadora. Será que eles mudaram? agentes do capital financeiro, assessores, todos ricos, todos das suas casas, não precisa salvar os trabalhadores. Por quê? Porque eles estão com medo do futuro do capitalismo. Um capitalista inteligente, certamente não é uma, não é uma coisa natural ser capitalista e ser inteligente, nem sempre as coisas caminham para e passo. Mas um, um capitalista e os seus intelectuais mais qualificados Sabe que o poço está em. a profundidade do poço é, é, é, é, é vasta, intensa e, e, e muito subterrânea, entende? Né? Então, nesse momento, o que eles estão dizendo? Tem que recuperar a população minimamente saudável, porque senão não tem economia. Diferente do, dos brutos, está certo? que dizem, não, põe a tigrada para trabalhar, que ela tem que morrer mesmo, é assim? É assim. Ah, e daí? Né? Lembra? E daí? O que eu posso fazer? Resultado disso. Né? Qual é o futuro que nós podemos visualizar no Brasil? Eu vejo dois cenários que são... Três, três, o terceiro eu não vou nem tratar, tá certo? O meu querido mestre, amigo, Estiva Mezars, fique uma lembrança para ele, há uns 15 anos atrás, ele disse assim, olha, olha, olha como o intelectual é, é, é profundo. Retomando aquela tese da Rosa Luxemburgo, entre tantos outros, mas que a Rosa celebrizou né, neste século XX que se foi, ele disse, socialismo ou barbárie, vírgula, se tivermos sorte, porque pode ser pior. Está aqui. Tá? Nós não estamos na barbárie. Nós estamos numa situação muito pior. Alguém pode imaginar, quer dizer, nós sabemos né, que os mortos do mundo hoje são muito mais do que o que o mundo contabiliza, porque há uma subnotificação. Sub é muito mais. No caso brasileiro, pela Fiocruz, eu via ontem, 50 e tantos por cento, até outros iriam 150 por cento mais do que a, o que estamos notificando, porque não tem como mensurar, ainda mais num país destroçado como o nosso. Só não é brutal o destroçamento, isso é muito importante ser dito, porque mesmo aviltado, né, a PEC do fim do mundo do Temer, alguém vai ter que pagar por isso em algum momento da história, entende? sem dinheiro para a saúde desde 2016, sem dinheiro para a educação, sem a previdência, peguemos a saúde. Os médicos e as médicas estão morrendo para salvar a humanidade. É curioso, porque muitos médicos, muitas médicas, né, longe de serem todos, muitos, né, lembra de um certo movimento conservador médico que diz cubano, não, porque cubano é comunista, é ideólogo, é moreno, é negro, aquela coisa, mas muitos médicos comprometidos com o trabalho público, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estão se matando nos hospitais para saber. Você imagina o que é ser uma trabalhadora de hospital, hoje ou um trabalhador, você vai para o hospital desesperado para salvar uma vida, ou muitas vezes, e com um temor profundo de que a sua vida fique lá. É simples assim. E a humanidade hoje está vivendo uma situação... Tá certo que a vida está em discussão e as populações estão percebendo. Eu tenho acompanhado, eu tenho escrito muito sobre isso, tentado escrever, afinal alguma coisa a gente tem que fazer, né? Esse é o terceiro debate que eu participo hoje, entende? E isso me exercita, ainda bem, pelo menos o Alzheimer eu vou tô jogando para mais uns 20 anos, <risos> resta saber se nós vamos dar uma de garriche de blau coronavírus, entende? Tem que ser o garrincha aqui que, né? Para quem gosta de futebol, eu adoro futebol. Tem que driblar o garrincha, enganar. Você fala que vai para cá ele vai para lá, você vai para cá e assim. Você tenta sair dessa, né? Nós estamos vivendo uma situação que, se o futuro do Brasil pós-coronavírus, com este capitalismo mundial acentuado com a tragédia brasileira, vai ser, nós vamos entrar no quinto andar subterrâneo do inferno de Dante. Ou seja, nós vamos lá para a fossa do inferno. Não deve ser fácil a fossa do inferno, entende? Se o inferno já é uma fossa, imagina o que deve ser a fossa do inferno. Se 40, chegamos a 40% de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade em tempos normais de crise, nós teremos o que, 80% na informalidade. E aí entra em dois pontos muito importantes que vale a pena... Deixa eu até baixar o som aqui, baixar a intensidade, porque depois de três de um dia as coisas começam a palpitar tudo aqui, tá certo? É? Muito bem. Nós temos o capitalismo, a, a, a Roseli mostrou bastante isso, o capitalismo do nosso tempo. É um Frankenstein. É um, digamos assim, é o sistema de metabolismo social do capital ao modo do Frankenstein. Quem o comanda? O capital financeiro. É o mais destrutivo de todos. O, coágulo, o, coa, o capital financeiro, tem tenho repetido isso, essa frase é minha, posso botar lá, patentear. O, coa, o capital financeiro não tem um coágulo de humanidade. Um. Um. Um coágulo de humanidade. Dois. O mundo atual, tá certo? As grandes corporações utilizam o maquinário informacional digital com a finalidade de valorização de valorização do valor seja pela venda seja pela compra e seja pelo um ponto que a que a que a Roseli lembrou eu tratei disso pela primeira vez no, no meu livro Sentidos do Trabalho quando eu disse a informação não é o capitalismo informacional que é da informação que é novo a informação virou também mercadoria e muito valiosa a informação qual é a riqueza da Google é a informação do Facebook é a informação e o que, que ele sabe? Tudo que nós três fazemos. que nós gostamos, que nós compramos. E eu posso dizer, hein? Eu tenho orgulho, eu não tenho Facebook. Tá? Mas ainda assim, mas eu tenho celular. o celular. celular sabe o que é. Se eu compro uma passagem, procuro uma passagem agora para ir para o Japão, e imediatamente eu recebo 50 ofertas para ir para o Japão. Mas eu não perguntei. Mas ele sabe. Esse mundo informacional digital, ele é comandado pelo sistema financeiro. Veja bem, são muitas questões importantes que eu não, a gente não pode dar ideia da simplicidade delas. Então, eu vou dar um exemplo, porque senão eu não quero passar aí dos 30 35 minutos, máximo, para a gente poder abrir uma boa discussão. Né? Desde o desde primeiro homem, da primeira mulher, lá na pré-história da humanidade, que a tecnologia é natural na vida humana. Quando uma pedra virou, foi lascada e virou uma, uma, um objeto pontudo, é? ele foi um avanço, tecno, é, um avanço tecnológico para aquelas populações. Tá? Muito bem. A tecnologia do nosso tempo, inteligência artificial, tecnologia, digamos, internet das coisas, big data, 5G, o que, que interessa para a humanidade a disputa entre a Apple norte-americana e a Huawei chinesa? Tá em discussão aí alguma questão crucial para a humanidade? A classe trabalhadora mundial vai ter uma grande aquisição em função de uma ou outra ganhar essa batalha? A Samsung ainda correndo pelo lado e as outras transnacionais por ali? A tecnologia do nosso tempo ela é destrutiva. Quantos milhões de trabalhadores e trabalhadoras são utilizados, a sua força de trabalho, para a produção de bombas nucleares? Quantos recursos técnicos são voltados para a produção destrutiva, que não tem sentido? E isso nos coloca uma questão crucial. Nós estamos às vésperas, já, já, às vésperas não, já estamos em curso num chamado processo que o capitalismo deslanchou tá certo? Há, é, há poucos anos atrás, da chamada indústria 4.0. Não dá tempo de tratar isso, eu tenho trabalhado bastante sobre isso, aliás, vamos publicar nos próximos meses, eu acho que vai ser um livro denso sobre os impactos sociais da indústria 4.0. Eu não sou engenheiro, Não vou ficar fazendo a apologia da técnica, da informação, né? nós temos que mostrar os impactos sociais. Alguém aqui, de nós três, ou de quem está nos assistindo, acredita que, ao se introduzir a inteligência artificial, que é importante, ninguém nega isso, numa indústria, nós vamos dizer para os trabalhadores e as trabalhadoras que vão ser desempregadas, que a inteligência artificial é boa para a humanidade, então você não vai trabalhar mais oito horas por dia, você vai trabalhar quatro, mas você vai para a sua casa, só que você vai receber os quatro horas que você não vai trabalhar. Alguém acha que isso vai acontecer? Não. Simplesmente você vai desantropomorfizar ainda mais o trabalho. Uma ideia do nosso mestre Lukács. Desantropomorfização do trabalho. Você vai arrebentar trabalho vivo, vai aumentar a subsunção do trabalhador e da trabalhadora do trabalho à máquina informacional digital, e bota um algoritmo comandando. Mas isso é muito importante que quem esteja nos assistindo pense mas o que é o um algoritmo? O algoritmo é como um relógio. Se eu pegar o meu relógio aqui, ó, na minha mão, está marcando seis horas. Se eu pegar esse relógio e marcar 12 horas, meia-noite, amanhã eu vou acordar seis horas adiante do que agora. Está certo? Né? Ou 24 horas, é seis horas mais do que agora. Por quê? Porque eu alterei o relógio. Nós temos que perguntar quem vai comandar esse moinho satânico do algoritmo, da inteligência artificial. Alguém imagina que a inteligência artificial na medicina vai ser para o SUS ou vai ser para o Einstein, para o sino libanês para pegar o caso brasileiro? Para as elites, para as classes burguesas. Então, nós estamos obrigados, tá certo? A perceber, e isso eu tenho essa hipótese que eu estou trabalhando nos meus trabalhos mais recentes, o capitalismo de plataforma do nosso tempo não significa que a fábrica desapareceu, que a agroindústria desapareceu, que o agro. Não, mas todos, não há nenhum setor da produção hoje, tá certo? Que não tenha alguma influência forte do mundo digital dentro dela. Claro, você não vai tirar na China mineiros em massa e botar máquinas, porque o trabalhador chinês é baratíssimo. Mas você pode ter. Minas já inteiramente robotizadas, se o trabalho dos mineiros inexistir ou foi muito caro, por exemplo, na Suíça, ou em outro país do chamado, assim chamado, primeiro mundo. Então, o sistema, o capitalismo de plataforma do nosso tempo, ele é curioso, ele tem um traço que nós poderíamos dizer nos leva à protoforma do capitalismo. As palavras são difíceis, mas eu explico fácil. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade de tornar as coisas didáticas. Eu Estou sofisticando aqui a provocação. O capitalismo, quanto mais ele aumenta a tecnologia, Uber, Cabify, algoritmo, tá? mais ele depende da escravização da força de trabalho, como no da protoforma do capitalismo, como no capitalismo primitivo. Eu já entrevistei vários trabalhadores, homens e uma mulher motorista do Uber que trabalhavam 8, 10, 12, 14, alguns até 16 horas por dia. Um deles me disse que trabalha 14 horas por dia toda semana, de domingo a domingo, para tirar 3 mil reais por mês, que é o que ele precisa para sobreviver. Agora, se o carro dele quebrar, bye bye Brasil. Se ele sofreu um acidente, bom, entende? é esse mundo que nós queremos. Então, qual é o futuro do Brasil no pós-coronavírus? Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Ah, professor, mas isso é difícil. Bom, e como é que nós vamos sair dessa crise atual? Será fácil? Vai ser fácil sair dessa crise atual? Quando a gente tiver, não, 5 mil mortes em São Paulo, como devemos ter hoje em São Paulo, tá certo? mas tivermos 50 mil, vai ser fácil resolver isso? Entende? Nós estamos desafiados, e não é um desafio só brasileiro, é da humanidade. Está na hora das esquerdas se perguntarem, está na hora das esquerdas se perguntarem, que mundo nós queremos viver? Está na hora dos sindicatos se perguntarem, que mundo nós queremos viver? Que pode ser que nós não tenhamos? Essa é a terceira possibilidade. Alguém pode achar que a possibilidade da finitude do mundo é irreal? Não, não é. Outro dia eu vi um infectologista de qualidade, ele dizia, se, um, se coincidisse um outro vírus potente nessa tragédia do coronavírus, bom, aí a devastação seria maior. Então, nós estamos obrigados a reinventar um modo de vida. E com isso eu vou terminar. Não é uma reinvenção, assim, eu tenho um modelo pronto, eu não tenho modelo nenhum, nós somos instigados a pensar. Vou dar três exemplos e vou encerrar, porque eu acho que eu já estou... Já, já, já passei dos 30 minutos, né? Acho que eu já passei dos 30 minutos, eu estou perto deles. Tá? O, que, que, o que, que o trabalho está nos mostrando nessa, nessa pandemia? Primeiro, a Roseli tratou disso. Né? Quem dizia que o trabalho não tem relevância? Eu lembro do, do, do ginásio. cale corolla corola, e gineceu. Cale-se agora, entende? Ah, o trabalho não tem mais importância. Ah, o trabalho é irrelevante. Sem trabalho não há capital. O capital é o parasita. Tem uma figura grotesca aí, outra, o Grotesco 2, que gosta de falar que os funcionários públicos são parasitas, que os pobres são parasitas, que as trabalhadoras domésticas são parasitas. Ele é o parasita. O capital é um parasita. Entende? Ele é uma personificação do parasitismo. Entende? O capital não se valoriza sem trabalho. Ah, mas, professor, e a técnica e a inteligência artificial? Está parada. Está parada. Nos setores que nós estamos trabalhando, nós estamos usando aqui o um maquinário informacional digital. Felizmente, nós, nós estamos fora. Olha com que felicidade eu falo e Sorriso. Olha, meu lábio chega... Nós estamos... Meu, meu sorriso chega aqui até a orelha. Nós estamos fora do... Nós, esse microcosmo aqui, fora do mundo da mercadoria. Eu não estou ganhando nada para fazer isso, a Roseli não está ganhando nada para fazer isso, a Ana não está ganhando nada para coordenar, nós estamos discutindo aqui a humanidade. É simples assim. E o trabalho nos mostrou, ponto dois, por que, que vários milhares de trabalhadores, bilhões, em verdade, de trabalhadores, hoje estão sem trabalhar no mundo e o mundo está funcionando? Ele está caótico, mas ele está funcionando minimamente. Nós estamos conseguindo comer. Né? Por quê? Porque... Tem uma parte do trabalho majoritária no mundo e no Brasil, por suposto, não é? que vive para gerar riqueza privada para outrem. É o trabalho cujo excedente gera riqueza que é privadamente apropriada. Se nós trabalhássemos para a produção de bens úteis necessários, nós podíamos trabalhar quatro horas por dia, três, quatro dias por semana. Mas não íamos produzir bomba, não íamos produzir, não íamos produzir carro para as classes ricas. As classes ricas mudam de carro, às vezes, a cada semestre. Outra coisa, outro exemplo, tem né, produção de carros. Né, muitas fábricas não estão produzindo. A humanidade está morrendo porque os carros não estão sendo produzidos? Não, está vivendo melhor. Sabe por que está vivendo melhor? Porque estamos respirando um ar melhor. Então, com isso, eu entro na questão ambiental. Trabalhar menos para que todos trabalhem. E começar a perguntar, trabalho para quem e para quê? É possível aceitar trabalho é, informal? Não é proibido. Nós temos sindicatos, tem que definir uma pauta. O trabalho informal é proibido porque ele é letal. Se não tem trabalho, o trabalhador e a trabalhadora morrem assim, também com a sua família. Não é assim, faz sentido. A gente conhece empresa informal, que não existe, mas existe? Não. E por que, que o trabalho informal pode existir? A gente conhece empresa intermitente... Que cria, não tem, tá? Não. E por que, que trabalho intermitente pode existir? Estão entendendo? Então, a natureza, nós chegamos num, e eu agora de fato termino: a natureza, nós chegamos num ponto de colapso. O ar que nós respiramos nos mata, a água que nós bebemos nos polui, extração mineral, queimadas, agronegócio. A gente produz todos os produtos contaminados. Todos nós, hoje, quando almoçamos e jantamos, estamos ingerindo coágulos de toxicidade no nosso organismo. Eu citei dois exemplos, trabalho e a questão da natureza. Poderia discutir a questão da emancipação do gênero, a questão feminina, a questão racial, a questão étnica, a questão da liberdade sexual autêntica, a questão das comunidades indígenas, a questão das comunidades negras. Mas o desafio que nós temos é o seguinte, olhando o que nós estamos vendo hoje, nós conseguimos, e com isso termino, nós conseguimos reduzir, diminuindo a produção industrial destrutiva e diminuindo a circulação de automóveis, um nível enorme de poluição ambiental. Então é possível enfrentar a questão da natureza. Último ponto, o sistema de metabolismo social que o Marx falava e que foi espetacularmente trabalhado pelo Mesares. Há um colega no Japão que está retrabalhando isso, muito importante. É um complexo que destrói trabalho e natureza simultaneamente. Nós temos que reinventar o um mundo onde o trabalho seja dotado de sentido e a natureza seja... e dela seja expulsa todo esse destroçamento que o capital faz sobre ela. Esse é o desafio, senão nós vamos para o inferno. E o inferno vai ser aquele subterrâneo de Dante para o mundo do trabalho. E nós não podemos aceitar isso. Obrigado, acho que eu falei um pouquinho demais. Obrigada, professor. É, a gente recebeu algumas perguntas que refletem para a gente não ir para esse pré-sal do inferno de Dante, que o professor está dizendo. É, a primeira delas é, fala sobre a, o Guilherme Costa Lopes, fala. Há possibilidade da aprovação da MP é que permite sessão de trabalhadores para outras empresas por até 120 dias. Isso demonstra que, infelizmente, os trabalhadores são considerados como objetos descartáveis? Tem muita discussão sobre o trabalho vai acabar, né? É o fim do, do trabalho e os trabalhadores não terão uma confusão um pouco entre trabalho e emprego. Então, essa é a primeira pergunta. Os trabalhadores são descartáveis? Vou fazer mais uma para emendar que aí vocês respondem em bloco de dois. É, Cláudia Rebeck é, pergunta, Roseli e Ricardo, como vocês avaliam isso em termos de invisibilidade barra ou ocultação da atividade humana de comunicação e de trabalho? É, Roseli, depois Ricardo. Bom, é... Agradeço as perguntas e é interessante, né? É. O trabalho não serve para nada, não é? Segundo os capitalistas, não. Quem faz a roda girar são os capitalistas, dizem eles. Bom. Agora mandam os trabalhadores trabalhar, mesmo correndo risco de morte. Por quê? Porque precisam do trabalho precisam do trabalho, mas não querem considerar que quem trabalha é um ser humano, porque eles não veem, essa é a questão, não veem o trabalhador como pessoa, como ser humano. Então, há aí uma descartabilidade do ser humano. É como se uh, pudesse tirar... É? A capacidade de trabalho, extrair do ser humano a capacidade de trabalho e colocar do lado de fora e manter ali um títere é? e jogar fora esse corpo pensante que é o ser humano. Na verdade, a busca é, das classes dominantes no mundo todo sempre foi essa, né? foi separar o ser humano da sua capacidade de trabalho para ficar com aquilo que lhe dá riqueza e tirar da frente dela o que disputa poder com ela. Então, eu acho que sim, há uma desumanização do trabalhador, e o trabalhador, da trabalhadora, o ser humano não pode aceitar isso. Né? Então, essa MP é criminosa, não né? A Cláudia Rebeque fala da, uh, essa situação né, do trabalho de plataforma, da invisibilidade, ocultação da atividade um, humana de comunicação e trabalho. É isso que eu estou dizendo. É, uh, um outro também perguntou aqui, o Francisco, me parece, que o problema do desemprego, então, é porque as pessoas não têm é, escolaridade, então... É, não tem trabalho para elas, não tem trabalho. Trabalho tem, não tem emprego e condições dignas de ser, de, de, de ter uh, um pagamento e condições de moradia, e enfim, para além, nós, nós queremos além dessas condições, né? nós queremos é, gerir o nosso próprio trabalho e, e a produção das próprias riquezas da sociedade. Mas, sim, Há uma invisibilidade, porque é como se esses trabalhadores das empresas de plataforma não existissem. É assim que as empresas. Se você ler, outro dia eu estava lendo um contrato de trabalho que o Uber faz o trabalhador assinar, não É é uma relação de empresa com empresa e depois ele desaparece, ele simplesmente desaparece. Essa relação, ele tem que comprar, o, o, o, o, cuidar do próprio carro e toda a manutenção, então ele desaparece, essa, essa figura do trabalhador, ela é completamente invisibilizada para que, do ponto de vista jurídico, essa excrescência de contrato possa ser julgada como legal pelo nosso poder judiciário, com algumas exceções, mas possa ser julgada como legal. Então, há um discurso, uma simulação discursiva aí, tá certo? que invisibiliza uma relação concreta, objetiva de capital e trabalho. Né? E com isso, para que isso? Para aprofundar a exploração, certamente, porque sem trabalho o capital não existe, e pelo, para o menosprezo desse ser humano. Né? É a destruição da, da, sua, da, sua, da sua autoestima, da sua possibilidade crítica, da sua própria visão do olhar para si mesmo como um ser de direitos. É ver-se o tempo todo como um escravo. E o capataz tem razão de lhe dar umas chibatadas e de mandar trabalhar durante a pandemia porque é esse o papel do escravo. Então, nós precisamos sair dessa condição. Né? Precisa de uma ação. Acho que é isso. Ricardo? Bom, vou também tentar ser o mais breve possível. As questões são importantes. Guilherme, o trabalhador, ele é cada vez... Isso prova que ele é supérfluo e descartável? Sim. E não. Né? O que quer dizer isso? O capitalismo não tem como criar mais riqueza sem trabalho. Seja o trabalho digital, seja o trabalho intelectual, seja o trabalho manual, seja o trabalho manual ou intelectual, até uma coisa óbvia, mas importante, é dizer não existe nenhum trabalho estritamente intelectual e não existe nenhum trabalho estritamente manual. Nós estamos mexendo com essa máquina aqui, mas se a gente não mexer com as mãos, a máquina não vai funcionar, o dedinho funciona. E um, trabalhador, e um trabalhador manual, né? ele tem um intelecto. Eu lembro que eu, eu comento no meu livro O Privilégio da Servidão, um depoimento que eu assisti num filme indiano espetacular. Ele carregava baldes de 200, 300 litros de tinta de um lado para o outro. Ele dizia, você pensa que o meu trabalho é, é manual? Não é, não se eu não carregar bem o movimento que eu faço aqui, esse balde-tomba, 200, 500 litros de tinta vão para fora e eu vou ter que pagar por isso. Então, eu tenho que fazer uma engenharia... Do, da... Isso não é carregamento, entende? Então, o trabalho... Os capitais fazem com que eles, embora sejam vitais, eles possam ser supérfluos em grande quantidade, porque a força sobrante cresce, há uma população relativa que se torna mais ampla, que não tem trabalho, o que o Marx chamou do exército de reserva, a superpopulação relativa, excedente, e a, maqui, e a máquina, o maquinário, a máquina industrial do passado e a máquina informacional do nosso tempo, substitui centenas e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, porque ele é plasmada por um sistema social que é o capitalista. Então, o capitalista invisibiliza o trabalho, o trata como, na sua dimensão, coisal, como uma coisa, mas ele sabe. E agora, alguém tem dúvida? Algum capitalista estaria nervoso? O velhinho, o velhinho lá, aquele velhinho com cara um pouco satânica, né? ele estaria nervoso se ele estivesse ganhando dinheiro? Não! E por que ele não está ganhando dinheiro? Porque não tem trabalho. E por que não tem trabalho? Porque os trabalhadores, as trabalhadoras têm o direito de ficarem em casa. Blumenau chamou para os shoppings a semana passada, lembra? 15 dias, houve festinha para quem foi fazer compra. Triplicou o número de, de contaminação. Óbvio, né? Uma coisa óbvia. Só os ignorantes é que não percebem isso. Tem a ciência, tem a medicina. Resultado: o trabalho, eu vou sintetizar assim. O trabalho é um valor. O capitalismo o inviabiliza, o individualiza, o mascara. A Uber, o Cabify, o 99, a Glovo, a Rappi, a, a Deliveroo, Uber Eats, a Amazon. A Amazon, uma empresa, hoje, é uma empresa portentosa. Ela explora trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro para qualquer trabalho. Ela não é só mais uma empresa de livros ou de hipermercados. Qualquer trabalho. Se eu quiser traduzir um artigo meu para o sânscrito, eu entro na plataforma, da certo? Turkey, da Amazon, e contrato muitos trabalhadores. Ou trabalhadoras que vão traduzir para o sânscrito um artigo que eu quiser. E a Amazon vai surrufiar ali, tá certo? Um percentual. É mais-valia aberta. É mais-valia aberta. Mais-valia, exploração e. Tá certo? expoliação, porque o trabalhador do Uber, do Cabify, de todos eles, tem que pagar o celular, comprar o celular, gastar com o celular, além do carro, além da moto, tem que estar no sistema financeiro para poder pagar suas dívidas. O, o trabalho é um valor, o capitalismo o individualiza, cria o um empreendedor, o um mascara, para que, que ele apareça como um desvalor descartável, e, ele, e o capital pode descartar Milhões de trabalhadores, que a máquina, o invento técnico, científico, pró-capital, permite isso, para criar mais valor. Essa é a engenharia, entende? Nós temos que pensar numa sociedade do tempo livre, do trabalho autônomo e do tempo disponível para a produção de coisas úteis. É outro sistema de metabolismo social. Ah, professor, mas isso é impossível. Não, não, nessa altura do campeonato, impossível é viver nesse mundo. Quem de nós aguenta ficar seis meses isolado como nós estamos? As subjetividades estão fraturadas, as relações estão afetadas. No universo da violência, a violência masculina se brutalizou a agressão mais violenta contra as mulheres, mais brutais. As crianças estão sofrendo, tá certo? Porque é difícil para elas entenderem porque elas têm que ficar trancadas em casa. Isto quando tem casa porque muitas vezes não há casas para ficar, são cômodos. Né? Então, o nosso desafio é esse. E há uma questão do René, só para fazer um comentário muito rápido, que é muito importante. Ele pergunta, como lutar pela redução da jornada diante de um mercado de trabalho desregulado, heterogêneo, e o um avanço tecnológico que permite a substituição de trabalhadores? É uma questão, é uma batalha ideológica da consciência de classe? Não vou responder longamente. A consciência de classe é o tema da minha pesquisa, meu primeiro livro, minha tese de mestrado. Que eu, que eu publiquei em 1980, que eu defendi em 1980, eu queria estudar a consciência de classe. Esse continua sendo o tema vital de uma das minhas perguntas e indagações. Lembra? Uber satisfeitos, RAP, iFood, todo dia tem manifestação de trabalhadores e trabalhadoras, entregadoras, que eles perceberam agora chegou o inferno. Entende? Agora o empreendedor chegou na porta do inferno. Se ele trabalha, ele pode se contaminar. Se ele vai para casa para fazer o isolamento, ele morre de fora. E agora? Entende? Toda a classe trabalhadora, por mais heterogênea, mais complexa que ela seja, mais diferenciada, né, toda ela consegue, digamos assim, num dado momento da sua história, né, encontrar caminhos para demonstrar o seu descontentamento. Não estamos longe disso. Eu usei outro dia uma, uma, uma jornalista muito interessante, muito jovem, perguntou, professor, mas o que pode acontecer? E eu sei lá, eu falei, bacural Entende? bacural Espetacular esse filme. É uma metáfora, é né? uma metáfora da tragédia brasileira. Uma cidade lá no. Se eu não estivesse falando para o público, eu diria eu ia dizer do, não sei o quê, do mundo lá, mas no fim do, no fim do mundo é mais bonito e começa a ser saqueada, vira e de repente, a sua população começa a morrer. E, é, e, essa, e esse inimigo é invisível. Ela buscou a sua alternativa. Entende? Ela encontrou a sua alternativa e aniquilou o inimigo. Entende? É evidente que é uma metáfora, mas é uma metáfora muito importante. A história é cheia de exemplos de rebeliões, de descontentamentos, e nós estamos vendo várias greves dos trabalhadores uberizados, nós estamos vendo várias manifestações de trabalhadores do call center telemarketing dizendo que nós estamos morrendo nos call centers fechados porque nós estamos nos contaminando. Entende? Isto vai demandar reflexão. E é importante que os sindicatos, que os movimentos sociais, que a juventude, que o movimento feminista, o movimento negro, tá certo? Os partidos de esquerda que a gente eh, pense esse período para refletir profundamente o mundo, senão nós vamos repetir mais do mesmo e aí a situação vai ficar, é, é, a, é, a, é a alternativa 1 da pesquisa. Como é que vai ser o pós-coronavírus no Brasil? Bom, a barbárie absoluta, se é que nós já não estamos nela. É, hoje as notícias que a gente viu na, nos noticiários foi da, da, das pessoas sendo humilhadas em frente às caixas econômicas federais no Brasil inteiro, né? Então esse povo trabalhador, esse entregador do Uber que queria pegar seu auxílio emergencial, foi para frente da caixa econômica e tem que acampar, dormir lá, chegar de madrugada para conseguir 600 reais que tratam como se não fosse um favor. Mas eu vou, vou... alerta de Google Chrome Portal. Eu vou continuar o Felipe, liga o... Ah, desculpa. Não, mas pode falar, Ricardo. Isso, uma coisa muito importante que você está falando. Uma empresa no Nordeste, se não estou enganado, em Campina Grande, na Paraíba, colocou a sua população, trabalhadoras e trabalhadores comerciários, ajoelhados, agradecendo não sei a quem, não sei a que Deus ou a que diabo, a volta dos consumidores contra a sua vontade. O Ministério Público do Trabalho está atrás. Isso é crime. Ninguém é obrigado, primeiro, a professar, professar fé que não tem. Segundo, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era católica, apostólica e romana, entende? É, para usar como ela se definia. Nem, não se deve usar o santo nome em vão. Eu não sou católico. Mas, ela lá. Como assim? Entendeu? O trabalhador se ajoelhar e agradecer por voltar ao trabalho para se contaminar e depois ser enterrado três caixões um em cima do outro onde cabe um? Que, que mundo que nós estamos. Exatamente. Vou continuar aqui as perguntas para a gente fechar, que eu sei que também a professora Roseli tem um compromisso na sequência. É, são duas perguntas. O Ricardo Flight pergunta os empresários aproveitarão o home office do isolamento para precarizar de vez por meio do trabalho à distância? Nós estamos acompanhando que está todo mundo fazendo intensivão né, do, da, dessas ferramentas, de como usa a tecnologia, como que será isso no mundo do trabalho pós-pandemia? E tem mais uma pergunta aqui agora para a professora Roseli, que é, Gabriel Vale pergunta, Roseli, o binômio comunicação e trabalho adquire especificidades no contexto da crise, como a do coronavírus? Pode Bom, Roseli, vou fazer. aproveitar para responder ao Gabriel e também ao, como é o nome dele? O Ricardo, né? Bom, então, é, Ricardo, é, Claro que os empresários aproveitarão. Já estão aproveitando. Não é? A carruagem correr nesta mesma trilha, tá certo? o que nós teremos depois da pandemia é uma forma de trabalho híbrida em casa e na empresa, sobretudo no setor de serviços e uma forma vou usar uberizar, a palavra uberizada porque é muito, né, uma metáfora conhecida, e a forma uberizada do trabalho vai se estender, se estenderá a todos os setores, inclusive aos setores da educação, tá certo? Da saúde, não é? Ainda mais com mais com esses discursos que nós estamos ouvindo aí, né? Tirando os cientistas e tudo mais. Então, eu acho que sim, a, a tendência é a manutenção dessa lógica política de extrair ainda mais valor, de, de aprofundar a espoliação dos trabalhadores não é? e tornar essa precarização, trazer essa precarização, inclusive para o âmbito da casa, do, da, do setor... Do, do âmbito privado, não é? é daquele cômodo que você está trabalhando e assim como o, o trabalhador do iFood tem que pagar a, a moto, a bicicleta, a, a, a, a mochila, você vai ter que pagar a sua internet, a luz da sua casa, o seu computador, o seu celular ser adequado para o trabalho, porque ninguém vai pagar isso para você não. É? Então, essa, esse é o modelo que eles estão sorrindo, como diz o Ricardo, estão com um sorriso aqui, olha, porque é o melhor modelo, eu não tenho nenhum compromisso com os trabalhadores, porque eles estão trabalhando porque querem, me procuram porque eu garanto essa conexão, essa interação comunicacional que é que permite o trabalho, mas eu estou aqui só, eu sou só um mediador, um facilitador. Não é? Esse, é o, esse é o discurso. É? E a questão uh, sobre comunicação e trabalho, não é? que o Gabriel coloca, é claro que adquire especificidades, porque a especificidade que salta os olhos é que o trabalho hoje ele ganhou essa essa essa dimensão informacional comunicacional com maior relevo com maior destaque tá certo ela não está só ela não está é, dada como aspecto característico do trabalho da atividade humana ela gera ela gera um valor por si enquanto um produto, e é uma forma de trabalhar, é uma forma de proceder no trabalho. Quer dizer, se uh, os sistemas que conversam de uma empresa para outra, eles demandam um determinado conhecimento de quem opera esse sistema. Um texto, eles dependem de um comando, de um conhecimento de planilha, da formulação de um discurso, de um relatório, de um procedimento. Tá? Então, são elementos que o trabalhador de todos os níveis, do trabalhador lá do, da mina, mesmo que ele esteja extraindo, lá, ele tem que depois prestar contas do que ele fez, e certamente haverá ali um mecanismo tecnológico para ele passar essa informação, para medir a, o quanto que ele, que ele produziu e tudo mais. Tá certo Então, eu acho que ganha uma especificidade e nós temos que entender melhor, estudar melhor em, nas diferentes tipos de trabalho, qual, qual é essa especificidade e qual é o papel da comunicação, do discurso comunicacional nessa relação com os, com os trabalhadores para mobilizá-los, inclusive. E aí, eu quero também para ir finalizando... Dizer que é, as forças políticas progressistas precisam ser solidárias, precisam, precisam deixar as disputas mesquinhas de lado. Porque o trabalhador não se engaja na luta mais geral porque não confia, não confia nas disputas internas das lideranças. O trabalhador não é bobo. O trabalhador é muito inteligente. Não é? Uma vez, um trabalhador parou na porta da minha casa e me pediu uma ajuda. Eu lhe dei um quilo de feijão, achando que eu estava... Me desculpa, eu não tenho cozido, está aqui um quilo de feijão. Esse senhor, eu nunca mais vou esquecer dele, ele dava pulos de alegria na porta da rua da minha casa. Mas por que, que o senhor está tão feliz? Porque aqui em São Paulo, dona, a gente passa na porta de uma casa e tem alguém que dá alguma coisa, ou a gente come do lixo. De onde eu venho, diz ele? A situação era muito mais dramática. Não tinha de onde tirar. Então, o trabalhador sabe como defender o mínimo para a sua sobrevivência, assim como qualquer ser vivo busca o ar para respirar, para sobreviver. O que não pode é... Então, as lideranças, os grupos que se colocam como lideranças das, dessas populações em prol dos direitos dos trabalhadores, fica na briga reunida para saber quem está por cima, quem vai falar isso, quem vai falar aquilo. Nós precisamos é num, nos engajar no movimento amplo de solidariedade, que diz o professor Ricardo Antunes, é para mudar esse mundo, para buscar caminhos efetivos da sobrevivência, porque é isso que está em jogo. É? E mesmo as classes médias, mesmo as, os intelectuais de classe média, que estamos aqui protegidos dentro das nossas casas, isso tem limite, isso um dia também acaba. Se o trabalhador não está lá trabalhando. Tá certo? Então, eu... Volto a reafirmar, eu acho que nós precisamos entender profundamente o momento que nós estamos vivendo e tomar, partir para uma ação. Essa ação precisa de união em torno de uma plataforma clara e objetiva em defesa da vida e do trabalho da população brasileira e dos trabalhadores de todo o mundo. É isso que eu acho. Obrigada, Roseli. Professor Antunes... Perfeito, vou ser muito breve porque, claro, Roseli tem horário. Nós temos que cuidar da Janta agora, depois arrumar a cozinha, pensar em almoçar amanhã, o nosso trabalho amanhã. Enfim, nós, nós já estamos, nós já estamos todos ensaiando um outro modo de vida. Todos, trabalhar tá? o povo da periferia, das comunidades, das favelas, como nós chamamos. O povo trabalhador, a classe trabalhadora, masculina, feminina, jovem das periferias, está se auto-organizando. Nós estamos tendo a solidariedade. Eles sabem o que eles podem... Eles pressionam o Estado, mas eles sabem que esse Estado, esse nosso aqui, consegue... Né? Eles sabem que só com muita luta, então eles têm que se organizar, se auto-organizar. Quanto ao home office, eu estou inteiramente de acordo. Os capitalistas, as empresas, os gestores, os CEOs, já estão todos maquinando. Todos os setores que pudessem fazer home office vão fazer. Só que fica atento. Não existe... O Uber não pode fazer home office. O trabalhador também, entregador também não. Os produtos, as fábricas de automóveis também não. As fábricas de computador também não, pelo menos nos seus setores de montagem. A tá? certa extração mineral também não pode ser por home office. Então, Claro, eles vão jogar em todas as atividades que isso é possível. E aí, de cara, alguns problemas. Né? O home office individualiza, divide o coletivo, quebra a solidariedade, porque a solidariedade da internet não é igual à solidariedade de uma conversa 4, 5, 10 ou 50, e arrebenta com o sindicato, porque é muito difícil, o sindicato digital um elemento vital do sindicato sempre foi o debate, a discussão coletiva, nós temos que reinventar essas formas. É muito importante utilizarmos todos os mecanismos do mundo digital, mas a classe trabalhadora individualizada ela demora mais para perceber a importância da solidariedade. Tá? É claro que isso não elide uma discussão importante, bom, em alguns setores especiais, mas vamos brincar um pouco. Tá bom, em alguns setores especiais, nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora no home office se aceitar, pode ter nenhuma perda de nenhum direito, nenhuma retração de nenhum salário, porque o risco do home office, qual é? É o tornar o trabalhador jogá-lo para a informalidade e passa a ser o PJ, que nós já temos no Brasil. Inaceitável. E, os, claro, os empresários não é que vão fazer... Como pergunta o colega, ou a colega, não me lembro. Já estão fazendo. Bom, isso coloca para a gente né, que o desafio do nosso tempo é buscar quais são as nossas questões vitais. É a vida ou é o lucro? A Revolução Francesa, dois minutos, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Por que, que isso conseguiu o apoio da burguesia, que era revolucionária na França, e da plebe francesa, o chamado Sancoulote, porque a aristocracia feudal era nefasta, o Estado absolutista era ditatorial absolutista e o clero era arqui-medieval e conservador. Os três caíram, né? Brafite, ruíram. É? Revolução russa, só para citar dois exemplos diferentes de revoluções: a Revolução Russa de extração operária, pão, paz e terra. O objetivo da Revolução Russa não era pela tomada soviética do poder revolucionário. Pão por causa da fome. Paz por causa da guerra. Quem morre da guerra são os filhos da classe trabalhadora, que esses vão lutar e morrem. Né? E terra porque a Rússia é um continente imenso, terras de latifúndios e a produção de alimentos não ocorria. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Está na hora da esquerda começar a perguntar. Quais são as questões vitais do nosso tempo? Mas não é vital porque o meu grupo acha, o meu partido, a minha tendência. Não estou falando em partido, em tendência. Quais são as questões vitais para a humanidade hoje? Né? Século XXI. Vamos começar esse debate para valer. Os sindicatos de classe, os partidos de esquerda, dos movimentos sociais, que já fazem, muitos fazem isso. Né? Nós temos muitas organizações, elas estão todas fraturadas. Nós temos que repensar os laços de coesio, de organicidade a, essa, a esse mosaico de lutas da periferia. Nós podemos fazer qualquer coisa nesse país sem olhar para a experiência das comunidades indígenas? Nós podemos fazer qualquer coisa nesse país sem olhar a experiência da, da, da comuna de Palmares, da comunidade de Palmares? Exemplo espetacular da luta de emancipação negra contra a escravidão. Nós podemos fazer qualquer coisa hoje importante sem essa revolução feminista em curso. Tem uma revolução feminista em curso mundial. Eu que estou falando isso. Os termos eu estou falando. Eu sei os termos que eu estou usando. Só que é uma revolução em disputa. A magistral luta feminina e feminista contra a opressão patriarcal pode conviver bem com o capital ou tem que se tornar também, como muitas lutadoras feministas vem defendendo no mundo inteiro. Tem que se tornar também uma luta contra o sistema do capital, entende? Porque tem uma concepção pós-moderna, querendo pegar a luta de gênero, a luta feminista, a luta da juventude, a luta dos LGBTs, a luta dos indígenas, não fora a pós-modernidade. Nós temos que pensar num novo, um outro modo de vida. Obrigado. Agradeço a paciência aí de todos. Vamos cuidar da nossa, da nossa sobrevivência agora e... Obrigado, Roseli. Foi um prazer te encontrar de novo. a Ana também, e todos e todas que nos ouviram e tiveram a paciência. Estamos aqui batendo uma hora e quarenta minutos. Tá bom, né? Tá bom. Tá nossa, ótimo. Nossa, nossa dose de trabalho disponível hoje está enfechou bem o dia, tá certo? É mais um elemento da, do uso das tecnologias no trabalho, né? O tempo de vida e tempo de trabalho não tem mais limite, tá tudo borrado, é. uma... uma... Viu, Ana? Com uma diferença. Esse nosso trabalho ele é autenticamente volitivo, é um ato de vontade. Não o trabalho voluntário do capital. Esse nosso trabalho é um trabalho pela humanidade. Por isso que a gente faz com... A gente pode estar cansado, arrebentado, triste, sofrendo, né? mas a gente faz porque a vida, especialmente dos mais jovens, né? eles eles têm que repensar num outro mundo. Nós temos o sentido do trabalho para a vida, né? Tem essa, essa dialética também que é muito importante. Eu queria agradecer muito vocês dois por participar desse debate, numa data emblemática. Amanhã tem o 1 de maio. 1 de maio, onde a gente precisa disputar, inclusive, o que é essa solidariedade? Porque as empresas vão para a Globo e dizem todo ano papel higiênico, isso é solidariedade. Solidariedade, neste momento, é manter os empregos. Então, acima de tudo, manter os empregos. Então, é muito importante fazer essa disputa é, de narrativa, né, Amanhã, nesse primeiro de maio. E queria finalizar aqui, falando sobre três... É, é, há três ações que têm muita unidade das centrais sindicais e do movimento social. Uma é um abaixo-assinado que está circulando na internet, no Change, para taxar as grandes fortunas. É, nesse momento, como uma saída da crise. A outra é que tem uma plataforma que reúne uma série de ações e medidas que poderiam ser tomadas para também diminuir o impacto da pandemia, como por exemplo a questão da moradia, não deixar com que tenha despejos, porque está ocorrendo despejos, as pessoas estão ficando sem dinheiro, então está ocorrendo, então tem uma série de, de medidas, não poder cortar a luz, não poder cortar a internet, neste período e a terceira é uma plataforma chamada todo mundo.org onde o movimento social está fazendo uma série de ações de solidariedade e doação de comida a Roseli falou aqui do exemplo dela semana passada eu fui num centro de imigrantes aqui em São Paulo doar marmita e fruta quando eles viram a comida era um centro de imigrantes africanos que é outro debate que a gente precisa fazer de como eles utilizam no trabalho como Exército da reserva da reserva né, dos imigrantes E como é estimulado por este capital Então são três iniciativas que eu queria deixar aqui E queria agradecer muito vocês A participação de quem nos ficou é, escutando, a gente Quem nos assistiu pelo Facebook Quem nos assistiu pelo canal do Barão Estamos aqui à disposição Muito, muitíssimo obrigado, gente Continua, Tchau. a nossa luta continua Tchau Obrigada, obrigada Tchau